E agora estamos na Praia da Vitória, zona balnear da Praia Grande, que é esta que está aqui atrás de mim. O passeio dos poetas é este aqui que vai aqui junto à marginal, não é? Temos o vídeo ali de cima também que tivemos a filmar há pouco. Viemos daí, podem ver na descrição o link do vídeo. Aqui há algumas planadas, aqui, algumas planadas aqui deste lado, aqui diz a estátua: o Movimento ao Imigrante. Aqui os parques de estacionamento são pagos, várias lojas de artesanato. A área aqui na praia é escura. aqui um campo de, de vôlei, pertencente ao clube de ténis da Ilha Terceira vamos lá ver se estão a ver, a areia a areia que é preta como está a ver a areia é aqui, areia escura fininha estão a ver, bem escura quem diga que é boa para o corpo para os tratamentos um pouco mais das águas e como é que está a temperatura da água vamos lá ver não se não nos molhamos muito e até está boa está muito má a água está sempre mais quente e a salgada não é ainda força salgada muito agradável e dois chaveirzitos Aqui para o sol, vamos ver, ver que está, está a para lavar os pés e para para tomar banho, estão a ver, no continente não temos nada disto, não sei o que é que não mete. no continente devemos ter as coisas nas praias, não na tem é nada disto, olha ali para, para lavar os pés. Aqui, a leve, é claro aqui é escura, nota-se mais nesta areia, isso, olha para pés mete-se aqui os pés em cima, mete-se aqui o pezinho em cima, estão a ver, carrega-se aqui na torneiozinha, Oi. e fecha a areia, é? até evita espalhar a areia por, por todo lado, mas cabecinha pensadora não é em todo lado, mas nada, zita, para o pessoal, temos aqui o nosso amigo, todos conhecem, amigo Fernando Mendes, pescador restaurante, a apontar para aquele lado hein? soft Tais Mais lojas daquele lado restaurante do pescador mais alojamentos e temos aqui mais uma capela é. deixa isso, a ver Império dos Martinhos Ver, temos ali um altar, e, é, ruas, Rua do Conde Vila Flor, é ali Royal, Royal Beach, é, um alojamento local, mas é AirBnBs e Bookings, não é? Estamos aqui a casa de banho, junta à operação gratuita, vamos ver aqui a casa de banho. Vamos ver aqui a casa de banho, a não a sanguíta, e tem papel e tragente, é? e de casa. casa de banho, senhores, senhores, senhores, e marina daquele lado. Okay. Aqui umas canecas dos Açores com as vaquinhas que riem, não é? Como diziam, São Miguel e as outras ilhas: São Miguel Pico, Graciosa, São Jorge, etc. Portugal, Terceira Açores. Aqui várias recordações, não tem preços, não posso dizer qual é o preço que tem estes itens sempre assim, me metem, este, este é R$ 9,90 custa aqui, esta almofadinha este um de peluche custa R$ 9,90 dá para ter já uma ideia, é, ter uma coisa qualquer derrubada, R$ 2,50 custa aquele imãzinho para meter no figurífico mas Portugal, imãs R$ 1,95 hora é de segunda a domingo das 9 às 19 Relações de Natal, temos aqui muita coisa, aqui, caça à baleia, de outros tempos, a terceira, como tem a ver ali, aqui é a rocha, rocha vulcânica, as canecas, tudo alusivo ao mar, Não é? engraçado. Aqui, quanto é que custa aqui isto? Isto custa 10,95€ este potinho. O mais. Oh, o Benfica, é? temos aqui Benfica, está a gravar, não está, está a gravar. E temos aqui uns t-shirts, Açores, terceira Açores, terceira Açores, Pico, um Buffet, 12 euros. New Service Buffet, Blues Bar, também. Baguete de queijo à ilha 1,75€, tosta mista 1€, euro. queijada de coco 1€, euro. queijada de feijão 1€, euro. E mais 7,5€, 7,5€ é cada prato, muito vários pratos, bifo a casa 9,50€, povo grelhado especial das Eteros, grelhados, Mais ou mais Uma olhadinha, dardos, motraquilhos, cartas, dominó e bilhar Enquanto se fechado a sala. a sala do jogo está fechada agora Ouvido eu a diversidade Reciclagem daquele lado Temos aqui, o um caracol, as aves, os animais, a que do mural, e mais que temos aqui, olha, terapia, viagens de terapia, passeios, ofensão de baleias e golfinhos, os a tocarem, vai ser missa. Marina da Praia da Vitória, recepção polícia marítima, guarda-costeira, uso de máscara, etc, etc. É aqui que sabem os barcos, deve ser aqui uma escadinha aqui deste lado, Estão vão ver ali a escada, os barcos devem entrar por aqui, Depois, para agarrar, e está ali a grua que vem, vem por aqui, desce, desce aliás, não sei o nome daquela, o nome técnico, e agarra no barco leva para fora leva para, e coloca no sítio, depois metem ali, sítio, sentar e ali com o barco, um catamarã, bonito que este olha para os barcos olha para esta categoria olha para a mesinha estar ali Gibraltar hein? Impecável Cato -manã. Olha a Pesta do Chus um dia ainda dá um destes. Quando for lá para as índias é para isto. Estar ali. Tomar banho só. Oh. E ali, uma piscinazinha. Opa, oh, uma piscina e tudo. Oh, o caneco. Isso é que era vida, meus amigos, isso é que era vida. Ah, chegar lá um dia, precisa ter calma, você é tem calma. Aí, amiga, daria a escura. Como já constataram. preciso é. começar a, a convidar a dar -me um mergulhinho. Olha, aqui uma pintura engraçada de Vênus. É. Engraçada. Mais pinturas. Bom dia, bom dia está bom? tudo bem, o que é que se apanha aqui? É, beziu. É? beziu, beziu, beziu, é. É. e às vezes um perguinho, há um perguinho também, perguinho. Vamos lá. é bom, é um bom sítio agora aqui para apanhar não? É, aqui está bom, aqui é bom, <risos> <risos> obrigado, claro. boa pescaria, então, até já, se não nos vemos, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, continuem a acompanhar as nossas aventuras aqui nos Açores, na Ilha Terceira, e obrigado por assistir, até já!